Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, está eu e o Fernando. Ele veio aqui apresentar essa casa aqui para mim. Eu já vim aqui de noite com ele, né, Fernando? É isso aí, Thiago. Casa bem sinistra mesmo. Mas conta a história aqui do local, Fernando. Ô, Thiago, aqui é o seguinte, essa casa aqui, Hã? o cara, ele vivia no bar, alcoólatra. Só que quando ele chegava em casa, ele judiava muito a mulher. Ele batia nela fazia um barbaridade com ela. Ele batia na mulher dele. Aí certa vez ele foi no bar, bebeu bastante e chegou em casa. Na hora que ela, ela, ela já tava comprando já, né? Sim. Esperar ele dormir e tirar a vida dele. Ah, ela ah, matou ela, ele. Matou ele. Ela esperou ele dormir, olhar e tirou a vida dele. Aqui. Galera, vamos entrar dentro dessa casa, vamos fazer a exploração, ver como que ela é de dia. E eu vou estar voltando um dia à noite aqui para fazer a investigação sobrenatural. O Fernando convidou eu um dia para vir aqui de noite e eu vim. A casa realmente tava muita manifestação, né, o Fernando? Ele é muito ruim, por isso, Thiago? Sim. Então, vamos entrar lá dentro. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Será que dá para entrar aí, cara? Ó, pessoal, a frente da casa. O Thiago não vai Cara, olha isso, galera. Os bichinhos aqui é mato, filho, porque tá cheio de bicho aqui, pernilongo, as coisas, cara. Ó, olha lá. Tem? Um aqui agora. Tem? Ó, tem mesmo, tem que já. É lá, e aí, pessoal. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui dentro. Licença! Mano, tem um quadro hein? aqui. É Mas não tem nada aqui, velho. Parecia um. É um quadrinho de foto, mas não tem nada, tá vendo? Será que ela tirou? tirou a foto dele. Se... Ela... Olha a camiseta já. E Ó! a mulher dele não morreu, não. Minha, sabe foi parou, não. A mulher dele. Ninguém, que, ninguém sabe quando foi parar, A mulher dele? Thiago Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Diz que também não ia dar nada para ela, né? ele. batia nela? Ele batiu né? demais, odiava demais dela, Em mim. A casa ficou andando lá, né? Sim. Acho que ninguém quis morar aqui mais depois que aconteceu, né? Ah, geralmente quando acontece tragédia assim, o povo não. Não vai, né? A casa fica assombrada, né? Fica cara? assombrada. Vamos ver pra ah, cá. Ainda mais sabendo o que aconteceu aí. Ó galera. Que susto, cara. Olha, tá daí. Olha o morcegão lá. Olha Thiago gente Ó, ixi, cara, tá cheio de.. provavelmente foi aqui. Eu também tô achando essa marca essa mar... essa mar... essa mar... essa mar... aqui deve ser algum sangue, é. é. É coisa de sangue. Ó, oh, arrastado. Nossa, olha que galera. Do marco, sem seco. Ó. É, galera, A casa aqui é bem sinistra, velho. Vixe, tá cheio de marimbondo ali, ó. Que isso? Tá é vida. Sim. Cheio de marimbondo ali, cara. Mano, ah, aquele dia eu subi aqui pra, pra ver, cara. Foi mesmo? Já. Tinha muito barulho aí em cima, né? Tinha. Cara, <s2> eu senti que se quando na porta cara Vamos seguir Vai o meu que Caraca Tá voltando de noite, né? Ah cara porque eu fico com medo disso aí, ó. A bilha, marimbondo, sabe? É. Essa daí tá aquelas pretinhas, essas pretinhas. Né? É mais tranquila. Ah, Dá com fazer esse marimbondão então, né? Ah, mas mesmo assim, cara. Dá um medo de ser picado, vocês têm alergia. tem, energia, tem né? alergia, mano. Levar uma picada disso aí, cara. É. Ah, um braço. Legal as costas, vocês viram, né? Marimbondão? Então, tá com alergia. Tu tem febre. Foi mesmo, né? Deu febre? Você tá louco, mano. Né? tá mal de asma novo, você tá louco. Que devia ser alguma dispensa. Ah! Que susto, mano. Mas louco. Rapaz do céu. Assustou? Eu tô dando aí desse fogo também, sabe? Será que fica algum bicho em cima? Pode ter gambá, é. as coisas, sabe? É. Aqui? aqui no fundo tem um negócio também, né? Ó o Matagal que tá aí, galera. A cara tá cheio de abelha aí. Um é. barulho de abelha. Ó o fogão a lenha. Fogãozinho a lenha. Tanque. Deslavar as roupas do ser vergonha que eu bati nela. do ser vergonha, tá? Tanque. É, galera. Era bem aqui, né? Devia ser bem bonito, né, cara? É, bem arrumado, hein? Cara, parece que a gente tá rodeado por abelha. Tá vendo? Tô escutando agora, hein? Credo, velho. Vamos ver se a gente sai daqui agora, galera. Hoje fazendo a exploração, fazendo reconhecimento pra gente estar voltando à noite aí, ó. E é isso aí, mano. Nossa, imagem aqui, ó. Vamos lá pra dentro, lá. Pode ser, tá achando que é mais bom, né, Thiago? Deus, Deus me livre. Eu vou te afogar pra caramba. É isso aí, galera. Casa é essa? Deixa muito like, deixa nos comentários aí se vocês querem que eu volte à noite aqui nessa casa para fazer uma investigação. Porque aqui é de noite é tenso, né, Fernando? Nossa, Deus me livre, Thiago. Que é dia foda. Aqui é um mal-estar, uma dor de cabeça. Aí, ó. A noite, então, espera. Ó. Eu acho que tá. Aí, ó. Tá falando Olha os bichão, ó. É marimbona, filho. É marimbondo. ó. Ó, ele isso é muito sério ah cara. ó olha ó não não não não não não É, não não não não não não não não não não Tô falando você que <laughs> <laughs> O bicho queria atacar ele de qualquer jeito, velho. Pessoal. Eu tô estando barulho dele, tá? Olha aí, aqui, ó. De novo, ó. Galera, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Olha ele aqui, ó. Aí ó. Vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Vou sair correndo aqui antes que eles me ataquem. Deixa muito like, se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis, falou. Fui.